Fala pessoal, mais um debate do mundo começando pra vocês e hoje a gente vai falar sobre trabalhar na Austrália apenas 20 horas se você consegue se sustentar ou não, é uma pergunta que muita gente faz pra gente, a gente recebe muitas dúvidas em relação a isso então nesse vídeo nós vamos desmistificar a questão de trabalhar 20 horas só na Austrália, do seu intercâmbio no geral, beleza? Então tá interessado nesse vídeo? Fica comigo, você já sabe, Check it out. Música A primeira coisa que todo mundo fala, que todo mundo pergunta, e a gente vê em muitos atendimentos aqui, é em relação aos salários, tá? Então nesse vídeo eu vou ser bem, bem, bem rigoroso com a questão de salário, eu vou ser bem pessimista, tá? Então, é, eu gosto de sempre falar real pra vocês nos meus vídeos, eu nunca gosto de ficar mentindo e falar pra vocês que não, vocês vão ter uma vida maravilhosa, vão chegar lá, ficar milionários, mandar dinheiro pro Brasil, tentar suas três famílias que você tem por aqui, não, não vai acontecer e eu, eu não gosto de ser uh, mentiroso com, com, com vocês, meus caros telespects, né, então, uh, com os meus seguidores, com os nossos clientes, etc, eu gosto de ser bastante uh, claro, tá, então e o mais honesto possível. Então nesse vídeo eu estou sendo pessimista, tá? Vamos falar um pouco sobre salário das menores, da, da menor expectativa que você pode ter na Austrália é, trabalhando 20 horas por semana, tá? Então vamos falar aí que você vai ganhar 18 dólares por hora. A gente fez uma continha básica aqui de 20 horas por semana vezes 18 dólares da hora, são 360 dólares, tá? Então você fala, pô... Eu vou conseguir ganhar 360 dólares? Vou conseguir me manter com 360 dólares na Austrália? Sim, vai. Obviamente que a sua vida vai ser muito mais comedida do que se você ganhar as 500, 600, 800, 1000, 2000 dólares por semana. Lembrando que esses 360 dólares eu estou falando semanalmente, tá? Na Austrália os salários e as contas são pagas e recebidas por semana e não por mês. Então os principais gastos, tá? Esse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre custo de vida, né? Na verdade, e os gastos que você vai ter vezes o salário que você vai receber. A gente está falando de uma média de aluguel de 170 a 200. 250 dólares por semana é isso para uma pessoa solteira num single room ou num shared room, né, num quarto compartilhado ou num quarto sozinho para você. Obviamente que os quartos onde você vai ficar sozinho você vai pagar de 200 a 250 com toda certeza. A próximo da city ou na city, né, que são os centros das cidades onde tudo obviamente é mais caro por você ter todo o conforto de morar na cidade, né? Ah, a parte de comida, tá? O mercado na Austrália é bem flat, ele é bem igual, assim, então qualquer lugar que você for na Austrália, você vai ter basicamente os mesmos preços, a não ser que você esteja fora dos grandes centros, onde sejam cidades menores, obviamente os preços das cidades menores, eles são equivalentes ao custo de vida e aí a manutenção que elas têm nessas cidades, então você vai gastar um pouco menos, tá? É, a parte de mercado, vamos colocar aí comida que vocês vão gastar em média 50 dólares por semana. Então vocês estão anotando esses valores com o celular, tá? Dependendo do plano que você for pegar pro seu celular, eu gosto muito e sempre indico o 2 Dollar Day da Optus, que é onde você gasta 2 dólares por dia e você tem ah, quase 15 GB de internet mensal. Então para mim vale bastante a pena, você tem ligações limitadas é, para qualquer lugar da Austrália, texto limitado também, né? os famosos torpedos, para quem é antigo como eu, chama de torpedo ainda. Ah, então, vamos falar que você vai gastar em média 60 dólares por mês. Com esse plano de do dólar da Optus, tá? Obviamente que você tem planos muito mais baratos, onde você pode gastar até 15 dólares por mês. Então, internet reduzida, obviamente, ou 15 ou 30 dólares por mês. Vamos ser bem pessimistas, onde você vai gastar 170 para aluguel, 50 para o mercado, e 15 dólares para o seu celular, e mais 20 dólares de transporte por semana. Tudo isso a gente está falando de 250 dólares por semana, então já bate naqueles seus 360 que você ganhou pra poder trabalhar, né? Então, se você para pra pensar, ainda te sobram aí uh, 110 dólares uh, dos 360 que você ganhou. Então, o que, que você faz com esses 110 dólares? Aí você consegue gastar mais no mercado, você consegue sair pra tomar uma cerveja, você consegue sair pra se divertir um pouco. Isso a gente tá falando por semana. Eu gosto sempre de frisar que esses valores, eles são por semana, então todo mundo fica meu Deus, mas como que eu vou ver com 100 dólares por mês? Não é por mês, é por semana, tá? Então, de novo. Uh, então, por exemplo, quando você vai sobra 110 dólares por semana você quer comprar uma roupinha em promoção, você consegue você quer sair pra tomar uma cerveja, você consegue você consegue se divertir então não é um negócio extremamente absurdo lembrando que, ah, lá vem as dicas sobre os empregos, tá? se você tá ganhando 350 dólares por semana você tá ganhando o mínimo pra se manter já trabalhe nesse lugar mas vai procurando coisas onde você pode ganhar um pouquinho mais, tá? a média básica da galera que trabalha lá é de 20 a 25 dólares por semana se você estiver ganhando seus 500 dólares, 600 dólares por semana, dependendo de quanto você está ganhando por hora, a sua vida já começa a ser um pouco melhor, tá? Então arruma um de 20, procura um de 25 e por aí vai, tá? Para quem trabalha na área de, uh, de labor, né? quem trabalha com pedreiro, trabalha na construção em Sydney, por exemplo, os salários podem chegar até 40 dólares a hora, tá, galera? Então trabalhando 20 horas por semana, você vai ter esses 800 dólares semanais, o que já é um salário bem legal para você se manter com uma estrutura um pouco melhor na Austrália. Ninguém tá falando aqui pra vocês também que, cara, vocês vão chegar na Austrália, a sua vida vai ser ótima, vai ser tudo maravilhoso, você vai conseguir mandar dinheiro pra cá, você vai conseguir sustentar por milhões de anos... Não é assim que funciona, tá? A vida na Austrália, ela vai ser controlada ganhando esse tipo de salário? Vai. É, no começo sempre é difícil, tá? Ninguém falou pra vocês, ninguém nunca vai falar pra vocês que chegar num país onde você não conhece nada é uma coisa fácil. Vocês não vão chegar lá e já arrumar um emprego no primeiro dia, tá? Então, é muito verdade isso, de, de desmistificar isso na cabeça de vocês e tirar essa ilusão de que tudo vai ser muito mais fácil. Nada é, gente. No começo não é fácil. As coisas, elas melhoram com o tempo. Apesar de você chegar lá e não ter emprego, não precisa desesperar. Você vai achar um emprego. Você vai encontrar um lugar que você consiga, pelo menos, se manter. E você vai evoluindo aos poucos, tá? Então, tudo, tudo leva tempo. Então, o um intercâmbio bacana aí, de quatro a seis meses, é um tempo interessante onde você vai conseguir chegar, vai conseguir se instalar, vai conseguir conhecer a cidade, arrumar o seu primeiro emprego, talvez juntar o um dinheiro para fazer a renovação. Então, é... Pensem bastante nisso, que não vai ser fácil no começo, mas as coisas têm uma evolução, tá? Uh, pra você que fuma <risos> Infelizmente eu sou fumante E eu sofri muito na Austrália por causa disso Os Cigarros custam de 20 a 25 dólares Até 30 dólares por maço Então se você fuma já vai parando Ou vai segurando uma grana para você poder fumar Na Austrália porque vai sair caro Então pra quem fuma você vai ter que ter bastante disciplina Com cigarro e bebida também que é bastante Cara, tá? Então a gente tá falando de uma caixa De cerveja com 24 garrafas de 350 ml 50 dólares 55 dólares pela caixa Então se você bebe ou fuma ou os dois, você vai ter que ter uma disciplina bem grande com os seus gastos na Austrália, tá? A, a parte de cozinhar, a galera pergunta bastante, tá, mas aí eu vou poder sair pra comer no restaurante? O que é melhor? Eu cozinho em casa? Eu vou pro restaurante? A gente sempre comenta que é melhor vocês aprenderem a cozinhar também. Muita gente tá indo pro intercâmbio, ainda mora com os pais, ainda não aprendeu a cozinhar, se virar direito sozinho. Então, pô, pede pra sua mãe ensinar a fazer um arroz, um feijão, um bife, uma carne, sabe? Um frango, uma salada. Aprende a fazer essas coisas básicas que vai te ajudar bastante na hora do seu intercâmbio, tá? Sair pra comer todos os dias é um luxo que nem todas as pessoas podem ter, porque também não é barato sair pra comer, sair pra jantar, então a gente tá falando aí de, pô, um jantar que você vai sair de 25 a 35 dólares, 40 dólares, com 40 dólares você faz o mercado, né, 50 dólares que eu comentei a semana, então é muito mais barato você fazer seu arroz e feijão pra comer 3, 4 dias do que você sair pra jantar um dia, né, então façam essa relação, coloquem na ponta do lápis, e vocês vão ver uh, que é muito mais barato, sai muito mais em conta, vocês aprenderem a cozinhar, tá? Uh, e de novo, uh, não vão com essa ilusão de que vocês vão conseguir juntar muito dinheiro, conseguir né, mandar uma reserva aqui pro Brasil. Tem muita gente que fala, pô, mas eu vou conseguir trabalhar e eu vou conseguir o dinheiro que eu investi no meu intercâmbio, eu vou conseguir ir de volta. Pode ser que você consiga, obviamente, ninguém nunca sabe como vai ser o futuro as oportunidades que você vai ter e as oportunidades que você vai ganhar no seu intercâmbio. Mas não vão com esse foco, tá? Sempre vão com o foco de, olha, estou indo para o intercâmbio para estudar, estou em intercâmbio para trabalhar para desenvolver a minha, a, a minha, o meu aprendizado em inglês, estou indo para poder ganhar um dinheirinho enquanto eu estou lá para poder me manter e lembrando, obviamente, que vocês também, quando fizerem o visto de vocês e vão fazer, vocês têm uma comprovação financeira que prova para a imigração australiana que vocês têm fundos para se manter, tá? Então isso deve ser usado em caso de emergência, em caso vocês precisem realmente se manter no país, tá? Então não vão também com uma reserva muito baixa financeira que vocês cheguem lá e fiquem desesperados, sem emprego e passem fome, sabe? Tipo, não, não façam isso, tá? É... Então, pessoal, é isso. Esse é o... Essas são as dicas que eu queria dar pra vocês hoje. Pra você que está chegando agora no canal, eu sou o Thiago Deotti, dono da Too Easy Travel Brasil, Austrália e Canadá, uma agência de intercâmbio uh, diferente, ligada nas coisas atuais, no que está acontecendo no mundo do intercâmbio. Eu morei na Austrália por quatro anos, todos que trabalham na minha empresa moraram em outro país, moraram na Austrália moraram no Canadá, então todos que trabalham aqui vão poder dar uma assistência pra você que tá buscando o seu intercâmbio de uma maneira prática e de quem sabe o que tá falando de quem viveu na pele essa experiência de que vocês vão ver também, tá? Desde 2013 eu tenho vídeos aqui no canal, são mais de 200 vídeos pra vocês acompanharem, pra quem me conhece há muito tempo sabe que você consegue acompanhar a minha vida no de intercâmbio desde a primeira semana que eu cheguei na Austrália, então eu tenho vídeos desde a primeira semana que eu cheguei, então são aí quatro anos de material pra vocês verem a evolução da minha vida e que pode experimentar na vida de vocês no intercâmbio, tá? E pra você que quer fazer intercâmbio, manda um e-mail aqui pra gente no info arroba ou lá no site www.tweezytravel.com barra orçamento e eu e a nossa equipe de vendas aqui vai poder ajudar vocês a partir pra esse intercâmbio pra qualquer um dos destinos que a gente oferece, beleza? Então, ó, beijo pra vocês, a gente se vê no próximo vídeo, não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar, deixe seu comentário se você curtiu e a gente se vê numa próxima. Um abraço pra vocês, tchau!